Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente do Movimento Tabagismo.com. Pessoal, é o seguinte: o assunto de hoje é: parei de fumar, como enfrentar a abstinência? Para quem não sabe, a abstinência é a sequela, né? É a questão da desintoxicação do nosso corpo, a fase provavelmente a é mais difícil na hora de parar de fumar. Então a gente vai dar algumas dicas hoje aqui para vocês. E é muito normal, logo que você para de fumar, inclusive nos, nos primeiros minutos e até horas, né? A gente já começar a sentir uma série de é, questões como ansiedade, o próprio nervosismo. E por que que isso acontece? Acontece pelo seguinte, é, a nicotina, que é o fator principal da dependência do cigarro, né? Ela automaticamente, o seu corpo, quando você para de fumar, você sente a falta dessa nicotina. Seu corpo começa a reagir. Então assim, gente, a minha dica hoje para vocês que é a questão é, de parar de fumar é sobre a abstinência, tomar bastante líquidos, primeiro passo, tá? Então assim, toma bastante água, tem alguns sucos aí, a gente já até é, é, distribuiu alguns artigos aqui no nosso grupo, né? É a questão de, de sucos para estar tá desintoxicando. É, outro fator essencial na hora da abstinência é se ocupar também bastante, né? É, procure se ocupar bastante e principalmente, como eu já comentei nos vídeos anteriores, é a questão da meditação, de você fazer o um trabalho mental para você estar tá se preparando, tá? É, a questão dos exercícios físicos, a gente já comentou também, tá? O benefício do exercício físico... É a questão dele gerar o seu corpo, né? naturalmente, a serotonina e a endorfina, que são as drogas do prazer. Então, normalmente, quando a gente está é, bem ansioso, bem nervoso, e a gente sempre é, procura né, querer fumar o cigarro para estar tá aliviando. Então, o exercício, gente, ele realmente te traz esse mesmo prazer, só que saudavelmente. Né? Então, o cigarro em si, a gente não fala muito disso aqui no grupo, também não vou estender esse assunto, mas são mais de 5 mil substâncias, todo fumante sabe disso, mas a gente nunca leva a sério. Então, pessoal, a questão da abstinência a gente vai abordar muito nos próximos vídeos. tá? Eu vou procurar estar tá fazendo vídeo agora semanalmente, a cada três dias, aí três vídeos por semana. Então, leve muito a sério essa questão, tá gente? A abstinência é uma fase também, ela vai passar. Outra questão, pessoal, que eu quero abordar é sobre a abstinência também. O pessoal aqui no grupo, é, muita gente manda também para mim no inbox, na parte do Facebook, né, nas mensagens lá em particular, é pedindo, Renata, ah, eu preciso parar de fumar, gente, eu preciso parar. Pessoal, é, que fique bem claro, gente, é, o cigarro não é uma brincadeira, tá gente? Então assim, você precisa é, ter consciência e não desistir. É, principalmente não desistir. Então a gente leva muito para esse lado motivacional porque você estando bem com a autoestima alta, você tem grandes possibilidades de estar conseguindo parar de fumar. É, teve uma recaída, aconteceu? Volte a trabalhar de novo, volte a tentar parar de novo. A cada tentativa você vai fortalecendo você, o seu ego e você vai aprendendo que o cigarro ele não resolve os seus problemas, ele não resolve aquela situação. E ele é simplesmente um alívio momentâneo, que a longo prazo ele vai acabar te prejudicando. É, outra questão, gente, questão de dúvidas, perguntas, deixa aqui embaixo, não tenha vergonha de deixar um comentário, o que está acontecendo com você, que a gente vai abordando esses assuntos aí nos vídeos também. Mas assim, é, volto a repetir, primeiro passo muito líquido quando você definir a data, que você definiu a data para estar tá parando de fumar. Procure, gente, fazer uma academia, se às vezes você não tem a condição financeira para estar tá pagando a academia, procure fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Eu sei que parece muito difícil, principalmente para o fumante, que ele é, é mais sedentário. O fumante ele é sedentário não por, por querer, mas até pelas próprias causas que o cigarro causa. Né? Então você se sente sempre mais cansado, só que isso a pequeno médio prazo vai acabar que se desenvolvendo e você vai olhar para trás e vai falar poxa valeu a pena muito feliz tá é, de ver várias pessoas aqui no grupo várias pessoas essa semana aí postando que já faz dois três meses que estão se fumar e a gente está muito feliz por estar tá ajudando de alguma forma vocês né? com bastante conteúdo e eu espero, gente, que nos próximos dias, próximos meses, a gente tenha bastante pessoas aí querendo parar de fumar. Então, tomar muito líquido, praticar exercícios físicos. É, a sua alimentação, é muito normal o fumante ele se alimentar em horários distintos. Ou seja, ele não tem um horário é, precificado para ele estar tá almoçando, jantando, né? A gente se alimenta mal. Então, assim, a questão da sua alimentação é logo que você para de fumar, vai voltando, né? questão do cheiro, a questão do gosto da comida, aproveitem os benefícios que o cigarro que depois que você parar de fumar ele traz para você. Isso é muito bom. É, outra questão pessoal, é sobre a ansiedade, nervosismo, a gente percebe isso em muitas pessoas. É, como eu disse para vocês, o, a nicotina é uma dependência química. Então ela, hoje ela é comparada pelos grandes institutos né, do câncer, por exemplo o Inca. A nicotina é comparada com o mesmo vício da, da, da heroína, da cocaína, que é justamente por quê? Porque ela atinge o seu sistema cerebral. E você é, tem que ter paciência a isso. Então, às vezes eu vejo muita gente, eu preciso parar hoje, mas você já fumou 30 anos. Então, talvez você não vai conseguir parar hoje, mas talvez você também consiga. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, gente... É, foque nos objetivos, se você quer parar de fumar, você consegue parar de fumar. É, como eu disse, muita água, procure fazer exercícios físicos e procure principalmente, se necessário, até ajuda na sua cidade. Eu estive fazendo bastante pesquisa essas duas últimas semanas e eu percebi que tem muitos e muitas cidades que tem o um grupo de apoio, né? é gratuito no posto de saúde e se não tem, é, Busque informações mais próximas de você, para que você também, além do nosso grupo, você tenha esse apoio, você também tenha pessoas próximas a você, que são os profissionais capacitados para estar tá te ajudando. Tá, pessoal? Então, hoje, o vídeo de hoje ele foi um pouquinho mais curto, bem simplificado, mas bem objetivo. Então, quando parar de fumar, procure muito tomar muito líquido, procure muito fazer a parte dos exercícios, 15 minutos, 20 minutos de caminhada, Saia, se exercitar e, não, e tenha paciência. Se você não conseguir hoje, se você não conseguir amanhã, vai chegar o seu momento, como tem chegado para muitos aqui no nosso grupo, beleza? É, qualquer dúvida, deixe o comentário aqui abaixo, por favor, questão de perguntas, não é, na questão de eu preciso urgente parar de fumar. Tenha paciência, você vai conseguir. Deixe um comentário aqui para a gente, para a gente estar tá abordando, estar tá conversando, estar tá trocando uma ideia para ver aonde e como a gente pode estar tá ajudando vocês. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, movimentotabagismo.com Contem comigo para que vocês possam precisar, tá bom? Tchau, tchau!